236 nascentes como essa. Mas essa é uma pequena. Dia e noite nós, nós vemos a água brotar. É uma pequena, mas aqui está aqui nascente, bem aqui. Aí, tá vendo? Ela, uhum. ela saindo aqui, é nascente aqui. Ela brotando da terra. Como essa são 236 nascentes.